Oi, Saneamento Ecológico em Nova Gocula, agora no começo de novembro. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto, volto para fazer um convite e ao mesmo tempo delimitar um tempo. Agora no começo de novembro está marcada uma oficina em Nova Gocula para a gente começar a cuidar ou aprimorar o sistema de saneamento dos residentes lá de Nova Gocula e já preparando a infraestrutura para o encontro, o ENCA e o GESAM, que acontece lá em julho de 2020. Então as oficinas, ao mesmo tempo que capacitam a população local que auxiliam na resolução de problemas locais, também capacita quem venha de fora e que queira se aprofundar um pouco mais no tema do saneamento ecológico e a gente vai fazer um, uma, uma tecnologia viva né, um, um filtro vivo é, para o tratamento de águas cinzas, seguido de uma wetland. Isso tudo de baixo custo, que te permite é, reproduzir esse mesmo conhecimento, é, tendo maiores recursos ou não. Então, ao mesmo tempo que a gente capacita os moradores do lugar, a gente encaminha soluções para pro, problemas locais e ao mesmo tempo começa a implantar infraestrutura para o ENCA 2020 ou o GESAN 2020. Isso significa que é como se fossem oficinas pré-ENCA ou oficinas pré-Gessam, preparando né, o lugar para receber uma quantidade maior de pessoas. Se você tiver interesse, ainda existem algumas vagas, porém o curso só vai acontecer se chegar no mínimo que a gente considere viável. Como são é, em módulos e você pode escolher fazer um, dois ou três módulos, a gente não tem como dizer é, quantas pessoas ou, ou o valor que, que a gente é, vai precisar para fazer a oficina. De tal maneira que até sábado agora, se você tiver interesse, você tem que se comunicar com a gente o link está aí na descrição. Se a gente não chegar nesse mínimo de, de pessoas ou de recursos para dar oficina, a oficina vai ser adiada e não vai acontecer. Legal? Então, em havendo interesse, dá uma olhadinha no site, o link está na descrição, baixa o e-book, estamos né? na terceira versão do, do e-book, Conta ali um punhado de coisas, é, é, o e-book é para trazer um pouco mais do, do conceito do que a gente vai fazer, o que é tecnologias vivas, ver algumas possibilidades, verme filtro wetland, ou banhado construído, água preta, água cinza, né, lagoa multifuncional, como é que a gente encaminha as coisas, o curso está pensado em ter uma parte também de diagnóstico, então a gente vai a campo e vai fazer o diagnóstico, depois volta, faz o planejamento, faz o dimensionamento do, do sistema e aí segue para a implantação. Isso tudo acontecendo lá em Nova Gokula, né? a fazenda dos Hare Krishna, em Pindamonhangaba. Então por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!